Não sei agora o que está falando, que nós estamos aqui com mais um vídeo de Resident Evil 4. Zeramos o Resident Evil 5 na live, né? Então, agora está na hora. Finalmente. zerarmos Resident Evil 4. É, eu lembro que a... Pela felicidade, a Ashley desapareceu. Nosso plano. Por culpa desses agente, desse agente, perdemos o chefe Mandez e o Salazar. No entanto, continuaremos com o plano. Estabelecido. Mas tenho que admitir que a perda dos meus leais homens acarreterá num pequeno revés para a minha missão. Mas cuidaremos disso. Repor essa, essa perda não será fácil. Eu devo escolher sabiamente, pois a plaga se apodera da consciência do seu hospedeiro. Se escolhido errado. Se escolhido errado, poderá me trair. Hum, então tenho suas fraquezas. Eu preciso de homens que jurem lealdade a mim. Eu aprendi uma lição quando o Cera me traiu. Não vou cometer o mesmo erro. Neste momento, importante, não permitirei que ninguém se... Tá, beleza. Hum. Ah, o Luis Cera, pode que ele fez isso. Vamos ver o que teremos que fazer agora.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 We'll see. <risos> <risos> tá, aqui mira. E atira. Porque, né? Depois de jogar muito Resident Evil 5, você.. Você perde o costume. Eu sei que eu acho que minha mala vai ficar maior ainda. Barulho de choque. E ele se moveu Ainda bem que a plaga morreu rápido né Bala Ótimo hum. Tem mais um Verde sim. Nossa, olha quanta erva verde. A gente tem uma plantação de maconha inteira aqui no nosso inventário. Se eu não me engano. Racha, ah, que eu não vi. Alguém me atirou e errou. Ali ele. Mano, depois que a gente deu o aprimoramento especial pra Red Nine A gente ganhou muito Firepower Eita porra Agora, olha, a gente tá tipo Ah, eu sou, eu sou, eu sou Jeová Eu mato qualquer um Opa, é aqui Eu sempre esqueço dessa porra de botão Bom, aqui é Beco sem saída Deve ter algum tesourinho de leves Ou inimigo Ótimo, eu tava precisando de granada cegadora. O oh, seguinte, tanto faz. De qual vocês forem mais? Familiarizados, aí próxima área. Mas peraí, tinha... tinha coisa lá em cima, não tinha. Não, calma aí. <risos> Falei, mano, gente, nesse jogo. Ah, vou embora. Os inimigos respawnaram, ou sei lá. Enfim, vamos. Mano, tamo longe pra caralho. Olha isso. Ah, não, peraí. Ah, é, tamo longe. Muito longe. Tá muito quieto, cadê uma música? Vamos botar um Mozart aí tocando bem de leves pra alegrar o povo, alegrar o povo. Acho que eu vou deixar essas partes longas, gente, porque assim a gente zera logo. É o confronto? Não, não é. Ah, aqui é a luta x1, eu acho. É, a luta x1 em vídeo. Ai, fufa! Ainda bem que eu tava com o mão no controle! Ai, droga! Meu rostinho lindo! Cortaram! O que Deus passou, camarada? Krauser. Krauser! Eu morri em um eu acidente dois anos atrás, não foi isso que eu te disseram? Você foi quem sequestrou enquestrou a Ashley. E você você entendeu rápido, como sempre. De Afinal, nós dois sabemos. Ai, meu Deus! O que você quer? Hum. Te cortar. Olê. A amostra, A amostra que Cedric criou. Isso é tudo. Ah. Ah. Dead. Tá, vamos lá. Olha oh, oh, o rostinho dele. Tipo, uma. Mó... Oh, vamos lá. Então, a gente tem que ficar super atento no limite. Aí, cortou o rostinho do Leon. Um Vamos lá que a gente consegue essa porra. Krauser? Eu morri no crash dois anos Isso é que eles te disseram? Você é a que o Ashley. Você rápido. É como esperado, depois de tudo, você e eu nós, both sabemos onde nós O que <você> quer? <risos> A faquinha do é mais OP, tá, gente? O sample gente... Ah, quase que eu erro. Deixa a Ashley em paz. Oh, eu precisava de ela para ganhar uma competição como você, pessoal americano. Oh yeah! <risos> o balé do oh, Leon Wins. Uh. Caralho? Oh, shit! <risos> eu machuquei você. Olê! Você é um bosta. O Linho tem balé na veia. O cara não. É a fraqueza. O olhinho tem uma faca que mata qualquer coisa e um... E balé. Ah, é X... A... Ada! Olha só, não é a de vermelho. Parece que temos a aqui. <risos> tá, isso não foi normal. Você pode prolongar a sua vida, mas não é como você pode escapar da sua morte é? Porra. Oh, vocês se conhecem? Mais ou menos. Talvez seja a hora de me contar Talvez por que está aqui. Vez. Talvez outra hora. Uh! Gostou da reunião com, reunião com seu velho amigo? Para dizer na verdade, sim. Maravilhoso. Eu não gostaria, gostaria que meus convidados para para a se a eu esperando que eu agradeça, ah, está? Ah, tenho uma ideia. Já que você está aqui, por que não te apresento a ele? Ele vai Não lembra seu nome? Senior Divirta-se. Ele falou it, o ele. É, é, é tipo, os caras traduziram errado. Era aquilo. Tipo, uma criatura. Que no inglês, pra quem não sabe, né? Referindo a qualquer coisa que não seja humano, é it. Animal, caso. Puta, pior que eu não lembro o que vai acontecer, tá? Então. I'm sorry. Ah, é legal essa parte. para que eu não morra. Ai, entendeu? <laughs> Ela é na veia ah, Tem um interruptor Porra Pensou você? Ah, pera aí que eu vou no banheiro Aí você aperta o botão assim Pronto, começa tudo isso Tá, uma sala sem nada. Não tem para descansar. Opa. Ah, tá. Tem uma porta atrás. É, tá na cara. Nossa, elevadorzinho clássico esse, hein? Esse é muito louco. Vamos que vamos. Oh, yeah, esses lixos vocês nunca vencerão, eu. Ha, <risos> ha, mais. Precisamos de item, gente. Mais plantação de maconha, né? Porque... É assim, né? Se não, tem... Nossa, mas, gente, foi da hora a live, viu? que A gente fez. Pá, todo mundo assistindo. Opa, não. Diário do Luiz 4. Eu vou reportar as minhas descobertas sobre as plagas. As plagas têm três características. 1. Um, como mencionado, as plagas têm a habilidade de manipular. 2. As plagas são organismos sociais, isto é, em vez de viverem isoladamente, vivem em harmonia social perfeita. Acredita-se que possuem inteligência coletiva. Isso pode ser visto em insetos, como abelhas e formigas. Entretanto, esse tipo de comportamento social raramente é visto entre os organismos parasitas. Talvez isso tenha sido aprendido pelas plagas. Estou investigando isso para a relação com a primeira característica. 3. As plagas têm uma habilidade de adaptação excepcional. Elas são capazes de viver em muitos tipos de organismos, criando rapidamente um ambiente simbiótico. Essa habilidade, quando combinada com seu comportamento social, permite interação com inteligência entre os hospedeiros, não importando qual seja o organismo do hóspede. Estou ervengonhado em admitir que minha pura fascinação pela pla pelas plagas me cegou. Para o verdadeiro objetivo da... tá... Mesmo sabendo que o usaria o resultado desses... É, como resultado eu estou responsável por esse desastre quando ele... Agora vejo que eu estava errado. Mas como eu poderei parar esses planos malignos sozinho? Ah tá, então o Luis, ele meio que ajudou. Opa, save. Então foi uma da hora, gente, a live que teve. para quem não viu, tipo, pode ver, tá lá no canal. Ou se quiser esperar a gente fazer outra. Mas a live realmente ficou, foi muito legal. Que a gente zerou Resident Evil 5 Finalmente né, foi 4 lives, acho E aí foi bem da hora né, agora Vou ver o que, que a gente vai fazer em live né Sei lá, uns um esquema Ah, melhorias. Rare... Ah, meu <risos> Thank you. Killer7 não, não uso Beleza Come back anytime. Eu vou salvar de novo porque como eu disse, isso aí é de graça, né? Ali já temos 14 horas de jogo, velho. Pior que eu... Tinha vezes que eu deixava aberto o jogo, então... Meio que não conta tanto tempo assim. Uau. Que belo nada. Nossa! Ótimo! Perfeito, perfeito, perfeito, perfeito, perfeito. Olha, olha essa produção, gente, de erva Isso aqui é tipo... É contrabando já Não é nem produção Já virou contrabando essa porra Não, eu sei que parte é essa Droga Realmente estamos lascados nessa parte. Vocês verão. Essa parte eu lembro. É um cu. Ashley. O que, é isso? O que foi isso? Ai, meu Deus. Ali, o outro. Mano, essa parte é muito tensa. Sem, sem brincadeira, eu fico muito tenso nessa parte. Tá, a área de baixo caiu, mas aí você acha, ah, ele foi pro inferno, né, já. Só que ele volta. Mano, eu vou tacar granada de fogo nele. Se eu acertasse, né? Sai daqui, seu bosta. Ótimo, ele saiu. Vamos, vamos, vamos, gente. Desculpa eu estar muito quieto nessa parte, porque. Fudeu. Ai Bom, Vamos que tá Vamos que Morreu Ah, eu vou usar uma erva Botão, botão Eu quero tentar fazer um negócio Isso aqui segue alvos Se não adianta, vamos caralho agora lascou. Ai que susto! Uh. Uh. Uh. Não, não, não, não. Agora a gente tem que voltar. É muito chato isso. De vai volta, vai volta. Ai! O tempo parou, né? Ufa! Mas não acabou, tá, gente? Ó, vocês já até viram, né? Olha quanta coisa que o jogo está me dando. De magno é sempre bem-vinda, né? Sim, não morreu, né? Eu sei que me, tem, existe uma técnica Que dá pra matar ele Na faca também só, eu não conheço Aí, mais a ervinha vermelha Ele ainda vai ter mais uma forma putona, gente Ah tá, ele escavou a terra, pode crer Eu me esqueci que ele faz isso Matei? Ufa, acho que eu matei, eu não lembro Eu acho que eu matei Matei Aham Vamos Tem algum tesouro em algum lugar Só lá pra frente Difícil Subi a escadinha. Aqui tem. Tem. Mas é embaixo de um poço. E tem um negócio azul de minigame. Será que... Gente, então, a partir de agora, dessas partes assim, eu não lembro mais de nada, nada, nada. Só disso que é, um, é quase de graça esses skills. Só não é 100% de graça porque alguém sobrevive. Ótimo, bala de rifle, eu tava precisando disso. Mais, uau, opa, opa, presente, presente de leves. Vamos fazer mais uma. Pronto, olha, produção. Ainda bem, né, que, tamo, que estamos cheios de erva, porque tava louça a nossa situação, né? Não, não tava dando muito certo. Aqui Um tesourinho grande 3 mil caralho Aqui que tem um tesouro, né? É só virar ali eu Quero meu tesouro É isso? Haha! Chaves e tesouros Acho que eu completei Completei, deixa eu ver ah, tá completo. Então vamos. Agora estamos ricos, ricos, ricos. Caralho! O jogo tá bondoso, né? Acho que é, é pra ter dinheiro pra comprar um. um RPG. Nota do Krauser, parece que o velho Sadler desconfiou de mim desde o início, apesar de eu ter conseguido sequestrar a Ashley, percebi isso quando não me deixava totalmente informado sobre as coisas. Nessas circun circunstâncias não tive outra escolha a não ser perder a ajuda dela, talvez ela soubesse desde o início que isso aconteceria. Sempre acreditei que seus objetivos eram diferentes do de Wesker e, e dos meus, é a oportunidade ideal para descobrir. Então, depois que eu me livrar de Liam e recuperar a amostra, enviarei ao Wesker os... Corpos de ambos e um saco plástico. Vamos salvar primeiro. Já estamos provavelmente no fim do capítulo, porque já matamos o boss. Welcome! Welcome! Got some rare. Opa, mais melhorias. Meu Deus. Ai. Ah, temos o especial. Olhem o dano da nossa Broken Butterfly. 50 mil. Se eu não me engano... Calma aí, calma aí, calma aí. Come. Deixa eu pra ela. Time. Mano, 50... De Firepower. Mas a gente já tem todos. Chaves e tesouros. É, acho que eles colocaram esse mini game pra quem quiser tentar de novo. Vamos vender os nossos negócios. Hum... É, cadê? Que esmeralda. É <risos> nossa senhora. Ah, 35 mil. <risos> ah, caralho, cada tesouro. Mano, vou... nossa Broken Butterfly tá com 50 de mil de Firepower. E salvar de novo, porque como. Eu digo, né? Fave é de graça. Aqui é a batalha contra o. O Krauser. Agora sim estamos indo. É aqui mesmo? É aqui mesmo. Batalha contra o Krauser. Vocês não, se não acham que estão muito quieto que está muito quieto? So, então, vocês dois estão all hooked up now, is that it? Where's Ashley? Do you really saber? know? He's beyond that gate. Yeah. But you'll need three insignias to open it. What are you gonna do, Krauser? <laughs> one in the north, and the other in the east. And let me guess you got the last one. It pretty much means you're on a tight leash. Sounds like you thought this one out pretty well. Ha! Caralho, tá essa? Eu não sabia que o maluco era. que a arma dele é tão bufada que quebra tudo. Ih, eu perdi o Marvin. Merda. Então gente, pra quem não sabe porque Aí você fala, ah por que você tá usando a faca A fraqueza dele é a faca Eu não tô zoando É tipo literalmente Se você pegar a faca e meter um Um, um socão É a fraqueza dele Mas, claro que também temos 50 de Fire... É claro, né? Temos 50 de Firepower. <risos> Ai, que coisa bufada. Tá, ele falou que tem um no Norte, que é logo ali em cima. nós temos que seguir reto. E aí a gente sobe, tá? É um rolê. Ai. What? Bank, que porrin que é essa? Não lembrava disso também. É para cá. What do you intend to do, restoring umbrella, to bring order and balance to this insane world of ours? Você vê, né, gente? A psycho like you can't bring order or balance. You don't seriously think a conservative mind can chart a new course for the world, do you? É, agora você é tá falando mesmo. Corre aí, seu lixinho. Lá vem os puzzles durante uma luta. De primeira? Boa, é nóis. Agora é só a gente voltar o caminho e ir lá pro norte. E aí vai vir a grande luta momento final. Ai. Não, eu não fiz isso. Ah, droga, eu gastei uma arvinha minha. Então, gente, o legal desse jogo, pelo menos nisso. Você fala, ah, mas não faz sentido a da faca ser a, a coisa mais forte, tipo, tecnicamente eles lutando, né? Tipo, sei lá, apesar do, do tiro ser super forte, dependendo de onde afeta, é só, tipo, machuca mesmo a faca, ser pleo, corta. E como os dois estão lutando de faca, na, nos, nos filminhos, por que não a luta, o dano ser maior de faca? Também a faca do Leon é tão bufada, né? E não é pra cá não, calma aí. Calma aí que eu me perdi agora. Ah, eu tenho que vir pra cá. Não. Oxi. Calma. Não. Ah. Aqui. Ali, ó. Ah. Aí ele vai. A gente vai ter mais uma luta com ele ali embaixo. E aí ele atirando. Ou não. Ai, caralho. Esqueci dessas aranhas. Não me diga que tem mais. Atros. What is it that you fight for, comrade? My past, I suppose. <laughs> Rella. Ótimo. Nossa senhora, completei a vida, gente. Opa, calma aí. Olha isso, eu tenho tanta erva que eu vou ter que começar a fazer combinação de erva com erva, porque não tá dando certo esse trampo aqui. subir as escadas e para o confronto final. Acho que é agora o final. É mesmo o final. Two down, one more to go, Krauser. <laughs> we'll see about that. Ele é teve o tipo, modo puto dele. Witness the power. You've lost it completely, Krauser. Prepare for your death, Leon. Aí que eu vou usar uma ervinha pra encher. Ah, ainda não, não completei minha vida, gente. Ah, eu tenho que desviar desses dois chutes. Droga. Ai que saco, eu tô vacilando demais. Ah, mano, a minha facada não saiu. Mentira, velho, minha faca não. Realmente, essa vida é muito. Ainda bem que eu, te... que eu tô com muita vida, velho. Mano, a minha faca não quer sair. Mano, eu tô, eu tô pressionando o botão e tá. Matei. The tide bind. finalmente. Nossa, mano. Caralho, eu... deu muita mentiragem agora, velho. Ah, é, tem tempo, mano, essa porra. Eu tô aqui moscando. É pra cá. Eu tô aqui, mano. Eu tô brincando aqui com ele e esqueci do tempo. Eu juro pra vocês. Vai, vai, vai, Nossa senhora. yay! Yeah. Terminamos o capítulo O que eu vou é Fazer nada por enquanto Olha quanta arma é mais, obrigado jogo Me dê mais porque eu gastei quase todo 5.4, acho que são 6.2 capítulos Eu não lembro quantos Parece que você matou o Krauser também. Como eu deveria te agradecer? O que do que, é que você está falando? Pensei que ele estava com você. O que você está falando? Acho mesmo que eu confiaria em um americano? Tenho que confessar que eu estava pens pensando em como me livrar dele. Mas obrigado, não tenha mais que me preocupar. Você só estava usando ele desde o começo. Oh, Tem que confessar. Com a morte do Krauser, surgiu uma pitada de esperança. Quando a assimilação de Las Plagas estiver completa, você será o meu guarda. Infelizmente, eu vou recusar a sua oferta generosa. Tenho compromissos. Divirta-se com suas mentiras enquanto pode. Ah, oh, meu Deus! Verifica a pressão dessa de Ah, não, cara de RPG não. É, se eu não me engano, essa é a parte mais difícil do jogo. Que tinha me falado, é essa, é ou é essa ou é a procura. próxima. Damn. É, não é essa. Essa aí tem a Ada me ajudando. É. time. É não é essa. Tem uma que é mais ou menos assim, que é muito difícil. Vai vir um cara de Now that's what I call backup. Mas acho que ele pode me acertar sem querer. fazer isso. Pronto. Peraí... Show. Rapidão, gente. É, gente, vou ter que terminar por aqui. Já a câmera encheu, pau Esse negócio louco Mas, então é isso né gente, espero que tenham gostado Deem like, favorito se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo, por favor, que vocês ajudam muito E até o próximo vídeo Gente, então pessoal Falou